Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer a nossa petisqueira, olha só. É uma peça que foi pedida por uma aluna, nossa, lá dos grupos. E a gente se envolveu para ela, né? É uma petisqueira para os adestradores, né? Para colocar no cinto e aqui tá colocando os petisco, junta caca, né?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 Bora lá fazer a nossa peça, então? Então, vem comigo, vamos lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora lá, meu povo, fazer a nossa petisqueira, então. O que, que a gente vai precisar? Um velcro. Pedacinho de velcro, focinho de porco ou regulador, né? Um pedaço de zíper, tá? Menor do que esse aqui, tá? Aqui eu só tinha o grande, mas aí a gente corta. E oito centímetros de uma tira dessa de bolsa, tá? A gente vai precisar também de a ah, ilhós tamanho 7, tá? 0,7, tá? Então, isso a gente vai precisar de acessórios, tá? A, a cordinha também, né? A gente tá colocando. Aqui. Deixa aqui. E os nossos moldes, né? Então, esse molde aqui você vai cortar uma vez, dobrado. Esse aqui duas vezes, dobrado. Esse outro aqui, uma vez Dobrado. O fundo, duas vezes dobrado, tá? Aqui o tecido que eu tô usando, aqui, que é vinil, tá? Vinil. E esse aqui é aquele pole para queda né? Ó, tá? E esse outro aqui é um tactel, tá bom? Então, duas vezes dobrado o fundo e duas vezes dobrado o nosso corpo aqui, tá? Então, esses são os materiais que a gente vai usar. Então, Vamos começar com os nossos bolsinhos, tá? Vamos pegar esse aqui. É um bolso cargo, né? Então, tem esse corte aqui, você vai dobrar aqui. E vamos costurar aqui em L, tá? coisa do outro lado, tá? Vamos fazer a bainha aqui do nosso bolsinho. Fizemos a bainha aqui. Vamos acertar bem aqui o nosso bolsinho, tá? Se ele fosse tecido, a gente já ia passar ele, né? Mas ele não é de tecido, então não dá pra passar senão ele derrete. Alfinete aqui. E vamos passar uma costura aqui pra esse ponto aqui, pra dar forma no nosso bolsinho. E damos forma no nosso bolsinho. Agora, a gente vai dobrar aqui, tá? Onde vai ser a nossa sanfona aqui. E aqui a gente vai pregar na nossa peça, tá? Aqui a gente vai vir pregando na nossa peça. Vou tirar esse biquinho aqui pra não atrapalhar. Vamos pegar o um outro bolso agora. Eu esqueci de falar desse molde pra vocês E vamos Costurar aqui, tá? Eu vou medir aqui uma costura aqui. costura aqui, passamos a costura aqui, agora a gente abre aqui, tá? A petisqueira foi pedida pela nossa querida aluna lá dos grupos, a Michele Demorou, mas saiu. E aqui a gente vira, tá? Tá. E até a gente desponta. E a gente corta o excesso. Assim, agora vamos pregar o nosso zíper aqui. E vamos pegar o nosso. Aqui a gente fez a, me, a medida ali pra pôr o zíper. O nosso molde tem tudo. Zíper aqui. Então, já cortei o zíper no tamanho, vou pregar o zíper aqui. Peguei o zíper ali, agora eu faço o recorte aqui pra virar esse zíper. Vem pra cá. Fiz o recorte pra virar o zíper ali. Zíper pra cá e viro o um zíper certinho. Aqui vamos pregar nossa outra parte do zíper. O zíper, agora vamos para espontar. Aqui nós temos que arrumar aqui que eu cortei, não fiz o recorte certinho, mas a gente vai arrumar no três tá? Super pregado. Aqui, então, super pregado. Tudo certinho. Vamos agora fazer o, o cargo do bolso, tá? Esse é duplo. É em cima e embaixo. Que vamos fechar em L. Arruma bem direitinho isso aqui pra fechar tá outro lado aqui de cima E aqui fazendo pique sempre aqui, tá? Gente, ó. Agora vamos virar esse biquinho aqui. Vira com cuidado, tá? Virar bem certinho, porque é ele que vai dar o formato do bolso cargo. vai passar um três pontos aqui. Acorda que eu não peguei essa Então, tá aqui pronto o outro bolso, tá? Agora, então, vamos fazer o nosso nossa lapela. Aqui desse bolsinho, que a gente já vai pegar a nossa... O nosso feltro. a respontar o polo nosso nosso velcro já pra ficar... Então, nossos bolsos estão prontos. Agora, vamos para... A parte mais difícil já está pronta, né? Que são os bolsos. Então, aqui. Agora, vamos aplicar os bolsos na nossa peça. Antes de tudo, vamos aplicar o nosso ilhós. Vai aqui, ok? Aqui. aqui vai o nosso ilhós. Um, um bolso vai aqui, e o outro bolso vai aqui, ok? Ilhós aqui, um bolso aqui e o outro aqui. Ficar o nosso ilhós aqui pra gente tá montando o bolso aqui coloquei o ilhós aqui. Agora, vamos pregar os nossos bolsos aqui. Que o nosso bolso aqui, a gente vai vir dobrando ele aqui, ó, e pregando, tá? Bora lá. Se você quiser alfinetar, também pode. Vamos alfinetar ele. É melhor, né? esse aqui. Cuida com as pontinhas aqui certinho, tá? Pra não dar erro. Tá? Vamos passar a costura aqui por tudo. Que é onde você vai colocar o saquinho pra catar cocô, tá? Um bolsinho já tá pronto. Olha só, que bonitinho. Ficou. Ok? Esse bolsinho já tá pronto. Já colocamos o nosso ideosa também. Agora, vamos colocar o outro bolsinho. O outro bolsinho é a mesma coisa, Tá? Esse bolsinho aqui é para você guardar algum objeto, né? Algum, um bolso auxiliar, na verdade, né? Vamos pegar esse aqui agora. A gente vai pregar na tela aqui. Os bolsinhos estão pregadíssimos. Agora, aqui, a gente vai passar uma costura de fora a fora. De bolsa e colocar bem no meio aqui dessa costura, ok? Ligado. Vamos despontar aqui o nosso fundo. Fundo pregado agora vamos fazer o nosso forro tá aqui o nosso forro, vamos passar uma costura aqui forro que você pode usar qualquer tecido tá lembrem que é no forro que vai que vai estar a comida né o, o petisco dos de vocês. Aqui, vamos pregar Vamos pregar o fundo, mas vamos deixar um pedaço do fundo para pregar depois. Daqui tá? é para onde a gente vai virar a nossa peça depois. Então, vamos pregar o fundo até aqui. Vamos deixar a metade aqui sem pregar, que é para onde a gente vai virar a nossa peça mais tarde. Ok? Bora lá. Aqui a gente deixa se assim, pegar, Aqui a gente vai pegar um ao outro. Aqui a gente vem direito. Costura com a costura aqui, a gente vai pegar uma peça na outra aqui, tá? Certinho aqui. Costura com costura aqui. Bora pegar. E aqui, pra onde a gente deixou sem costurar aqui, a gente vai virar a nossa peça, tá? Aqui a gente já vai dar acabamento aqui nesse fundo aqui, coloca pra dentro aqui certinho. E aqui a gente vai despontar e fechar aqui, tá? Aqui nós vamos despontar a boca aqui e passar uma costura aqui de fora a fora, que é onde vai o nosso. Onde vai o nosso. nosso elástico, né? Com, pra dar acabamento. Agora. Que é onde vai na cinta, né? Agora, aqui, a gente vai passar uma costura aqui de fora a fora, tá? Seguindo certinho aqui, para não pegar nenhum pulso, nem... vamos colocar o nosso o nosso cadarço para finalizar a peça Thank mm -hmm. you. Passamos o nosso fio aqui, vamos passar o nosso focinho de porco. Então, ficou assim, gente, bolsinho aqui, outro bolsinho aqui, um zíper e tá legal o pacotinho, né, pra juntar a caca. Aqui é pra pôr no cinto, né, se é bolsa... Petisqueira para adestrador, né? Olha só: forro, tudo, né? Para limpar, poder limpar. A boca dela é grande, tá? Você pode colocar um um cadastro maior aqui também. A boca dela é grande. Olha só. Vou fazer um nozinho aqui para não para ela não sair. tá? A, a nossa querida Michele pediu essa petisqueira, né? Faz algum tempo que ela pediu, agora que saiu Michele até que enfim, né, minha querida? Paciência que ela teve comigo, eu demorei pra fazer, sempre pintava outra coisa e eu ia desenvolver as outras coisas, tinha mais coisa na frente e acabei demorando, né? Acabei... Deixando de lado, demorando, não, não tinha os materiais, o ilhose eu tinha que comprar. Então, eu acabei deixando, mas até que enfim saiu, minha amiga. Espero que você goste, espero que você esteja contento, né? Espero que, fique, que ficou do teu gosto aí. Eu amei o resultado, eu sinceramente achei maravilhosa, ficou show de bola, ficou perfeito, né? Esses bolsinhos caros aqui dão um charme na peça e ficou com espaço, bolsinho para tirar o saquinho de caca, né? Um bolsinho aqui para levar um documento, alguma coisa assim ou colocar o celular, né? E aqui para colocar os petiscos, né? Para enquanto tá adestrando os, os bebês de quatro patas, aqui é só colocar os petiscos. Eu amei o resultado, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse, né? Como eu disse, eu amei o resultado. Ah, gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer roupa pet, bora fazer acessórios pet, né? E você quer comprar essa modelagem aqui? Ela, ele tem três tamanhos, tá? PMG. Esse aqui é o nosso M. Aí tem um pouco maior do que esse, que é o G, Tá? Aí, tem o P, que é o menor do que esse. Então, se você quiser adquirir essa modelagem, já está disponível lá no nosso site, tá? É É só você ir lá e adquirir essa peça, tá? Essa peça aqui, ela tá, ela vende muito bem, tá? Ela está... Ah, e, e o preço dela é bem considerável, tá? O preço dela é cerca de... 150, 190 reais. Então, e o material você quase não gasta nada, né? O mais difícil é fazer esses bolsinhos aqui. O resto já é mais fácil. Então, vale muito a pena você investir, tá? Todos os adestradores andam procurando, né? Uma petisqueira dessa, né? O pessoal gosta, é melhor, é mais prático. Então.